Eu assisti gameplay de The Last of Us 2. Eu assisto um... Tem um youtuber que eu gosto muito. Eu assisti ele jogando The Last of Us 2. Então, por um lado, significa que eu nunca vou jogar The Last of Us 2 na live. Porque eu não vou estar blind. Mas, eu posso dar meu veredito. Porque eu assisti ele jogando. E a gameplay parece muito boa. Muito. Eu queria muito que The Last of Us 1 tivesse a gameplay tão legal quanto a do 2 parece ser. Porque porque o que me broxou do 1 foi a gameplay. Porque a narrativa e a história era muito legal. Mas, mas a gameplay... De... Nossa, muito... Muito puxada. E o 2 parece muito bom nessa questão. Sabia que questão não tá errado. Eu não sei onde eu vi isso. Mas não tá errado. Vocês acham que se colocar no, no Shazam, eu cantarolando uma música, vocês conseguem descobrir que música que é? Eu sei que música que é, mas será que vocês conseguem descobrir que música que é? Comigo fazendo o som? Será que vocês conhecem a música só comigo cantando? Ó, oh, vou, vou cantar, ela começa assim. Sabe que música que é? Se alguém souber que música que é, eu vou ficar muito feliz. Vou ficar muito feliz. Vocês são pessoas muito, muito musicais. Cara, eu juro pra vocês que, que, que se eu tiver de mau humor, meu humor meu, meu humor me Melhora na hora se estiver tocando uma música que eu gosto. Vocês se afetam muito fácil por música? Porque, cara, juro pra vocês, parece que parece que quando você tá fazendo alguma coisa e tem uma música de fundo, parece que você tem uma trilha sonora junto, te acompanhando, é uma coisa muito gostosa. Eu não sei dizer. Eu não saio de casa sem fone quando viajar essas coisas. Menos pra jogar, pra jogar eu não gosto de ouvir música. Ah, eu caí em jungle, cocô alado. Tudo bem, vou jogar com. Quem sou eu? Nossa, eu gostei desse aqui, hein? Nossa, isso é muito feio. Eu dei uma trollada nas minhas runas, hein? Normal essa fila, né? Metade da fila é diamante, outra metade é challenger e aí tem mais uma metade que é messa e tem outra metade que é outra coisa. Meu otário. Irânia. Infelizmente, fazer jungle em live é uma das piores coisas do universo. Eu não sei como junglers e streamers conseguem. Ela flechou pra fazer isso. É uma monga mesmo. Parabéns. Melhor jogador do League of Legends. Joga muito, hein? É muito bom, hein, moleque. Uma facilitada quando isso acontece. uma facilitada, né, Urgotão? <Susos> Olha o nível da carência dessas criaturas. Ah, eu acho o é no Fiddle melhor que na Morgana, né? O Fiddle não tem escolha, ele precisa entrar. Morgana não precisa se ela não quiser. Não pegou, não pegou, né? É só a cachorra! Passa o wave, passa o wave. Será que eu faço mobility, vocês acham? Eu queria fazer mobility, mas acho que tem que ser, né? Não chego nunca nos lugares. Enfurecido, <risos> Killing Spree, Killing Spree, Double Kill. Ainda bem que minha botlane estompou. Eu acho que o pau-quim é melhor porque aumentar o fear é muito bom, né? Sua equipe destruiu o Amador. Se volta, eu morriu! A boneca ficou imune em, em auto-ataque, né, cara? Sua equipe destruiu o torre. Só que normalmente tá muito o dano, né? Mas o filho é muito bom. Diminui o cooldown? Diminui. É, diminui a miséria. Diminui simbólico. <risos> Tem que fazer stopwatch. Então né? eu só entre e morro, né? Ai oh, meu deus <risos> Beatles mais, mais skinny da Samanese Drift Que? WTF? Foi fácil, era pra ele ter seguido, o Garra do Espreitador segue, não? Tem um ult pra brincar aqui. Ai meu Deus. Cara, meu boneco não dá dano. Que isso. Só com ult, né? Não, mas parece que dá, dá dano, mas não dá. Sei lá. É estranho. Ele é mais uma chatice, né? De jogar contra. A Renata não tava feliz, não. Sua equipe destruiu a Double Kill Sua, sua equipe destruiu. E time bom. Ai ai, nem precisei falar de jungle gap porque o, o outro time falou. Ai ai. Invade mais. Cachorra. Bueno. É uma ofensa porque, na verdade, ela tava de Nidali. Então ela não era uma cachorra, ela era uma... Eu ia falar tigra, porque eu acho tigra muito mais legal do que tigresa. Mas aí eu falo, nossa, seu burro, é tigresa. É tigra. Ah, no meu, League of Legends, é tigra. E aí, gostou do vídeo? Então aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim, ah, eu fui tóxico, eu não fui tóxico. Tóxico é dar ghost e perder. Ah, mas se não for ghost... É sim, não ligo se não for. Pra mim é. A minha anidalia é uma tigra. A de vocês pode ser a puma, pode ser a gata, pode ser o que for. A minha é uma tigra.